Ô, oh, garotos, eu quero voltar à pauta do programa pra gente entender por outro viés, tá? Começou a série de apresentação de carros da Fórmula 1. Estes grandes eventos em que os carros são revelados, em que a gente pode observar detalhes técnicos e tudo mais, só que não. Porque ninguém revela mais porra nenhuma além da pintura dos carros, né? É... Ficou chato, Gui. É, esses eventos, assim, a gente transmite, a gente faz os reacts, a gente comenta, mas, putz, é, esse negócio das equipes esconderem os carros de verdade, por exemplo, como a Haas, é, mostrar só a pintura do carro, é, tirou um pouquinho da graça desse evento de lançamento? Ah, os reacts do grande prêmio, pelo menos os reacts do GP, são legais pra cacete, né? Então, Olha, assim... são ótimos, porque então... a gente fala de besteira. Exato. Né? De coisa gente, boa. Eu, acho que que eu, coisa. eu não lembro com quem eu tava, mas eu fiz o da. Acho que da Alfa Romeo ano passado, que foi às eu quatro da manhã. Foi uma madrugada, né? Cedo pra caramba? Foi um que teve as, de madrugada, acho que foi 3, 4 horas Nossa. da manhã que é, não tinha é, é. Então, assim. É, é, é, é, são esses programas, são esses reacts que deixam essa, as revelações dos carros muito mais legais, né? Mas falando um pouquinho, um, um pouquinho mais sério, eu acho que. Faz parte do jogo, né? Faz parte do. Você não, não dá. Não, dá, não revelar a tática para o seu adversário, né? esconder o jogo e tal, faz parte, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa acostumar também, sabe? Assim, a, gente já, a gente já vê isso no, no, no, no, no, em outros esportes, né? O Renato joga futebol manager lá, vira e mexe, tem uma pergunta lá no, no, na coletiva de imprensa para o técnico virtual, tipo, qual, como você vai escalar seu time? Você fala, não vou revelar detalhes táticos e tal. Então, assim... É, faz parte do jogo, eu acho que não tem não, é, mostrar eu acho que nesses eventos vale realmente você conhecer como vai ser o design do carro pro, pro ano assim, as cores e tal, avaliar os tons que, que as equipes escolhem eu acho, eu acho particularmente isso bastante interessante, né eu achei muito legal a escolha de cores da raspa esse ano ver os patrocinadores e tal isso, acho que eu, os, os detalhes técnicos que a gente vê na, na pré-temporada JP você é dessa linha também? Você curte ver as pinturas e tal? Ou você esperava mais dos lançamentos e de tentar pegar ali um detalhe, alguma coisa que faria diferença? Eu adoraria que, que, que os lançamentos tivessem esses detalhes para a gente poder, pra gente poder né, diferenciar os carros, dizer: ah, não, que tem uma asa diferente aqui, um bico diferente ali, o side-pod. Eu, eu ia achar muito bom, inclusive, enriquecer né, o nosso projeto, o nosso conteúdo. Mas. É, como o Gui disse, é a regra do jogo, né? Eu acho que. Eu gosto muito de, de parar para ver as pinturas, de, de ver como é. Eu, fico, eu sou uma pessoa que fica extremamente frustrada quando minha equipe é, vem, vem no estilo Red Bull e bota carros iguais ano após ano, ano após ano. Eu, eu, eu inclusive, gostei do carro da Haas, então, muito melhor do que aquele todo branco. Então, é, é, um período, é um período que eu acho legal, assim, de observar as pinturas e tal. E eu já não crio essa expectativa de pegar as características dos chassis em si. Então, para mim, fica tranquilo. Mas eu acho que seria, seria muito interessante. Mas se isso acontece, eu acho que ia levar a outras situações. As equipes iam ver também, iam começar, iam fazer testes. Eu acho que isso é natural. Então, acaba que a gente vê isso pela primeira vez na pista, na pré-temporada, e também acho super bacana, porque é ali que a gente consegue ver é, o carro em movimento, a gente consegue ver as experiência de uma forma mais destacada. É, e é isso, é, é assim que o jogo é jogado, como a gente disse no início também. É isso mesmo, André, e a gente que sabe quem é mais velho quem viveu aqueles grandes eventos e que os carros eram tirados é, debaixo de, uma, de um pano e revelados os carros efetivamente. Eu nunca mais vai ver aquilo? É, eu tô com o JP também, eu acho que é mais frustrante quando você tem uma equipe que nunca muda a pintura, como é o caso da Red Bull, é, do que você não poder ver o carro de fato agora. Acho que no final das contas viram até dois lançamentos, você tem um lançamento da pintura, por mais que seja só a imagem virtual agora, e aí chega na pré-temporada, a gente tem de fato o lançamento dos carros, aí a gente consegue ver de fato as inovações que as equipes trouxeram, né? Vai é, pegar o exemplo do ano passado, a Mercedes já começou a circular os rumores de que eles fariam o sidepod zerado ali, um pouco antes deles chegarem de fato com o carro na pista e aí, quando eles chegaram foi confirmado. Então acho que fica legal, a gente fica com dois lançamentos, é, queria deixar meu elogio para a pintura da Haas também, eu gostei bastante, é, não, não necessariamente porque eu achei bonito, mas porque é um carro que quando você olha de lado ele tem uma cor e quando você olha de frente ele tem outra, eu acho que eles foram muito, muito geniais, aí fizeram uma sacada legal para deixar o carro é, com esse estilo, acho que lembra bastante para mim. O carro da Alfa Tauri de 2021, que você olhava ele de frente, ele era praticamente inteiro azul e de lado ele tinha muito mais branco. Então gostei bastante do carro da Rasa acho que ficou um conceito bem legal. É, e é isso, eu não tenho tanto problema assim com lançamentos de pintura, a não ser quando eles a gente já sabe o que vem, quando a gente sabe que vai vir mais do mesmo, porque aí na verdade não tem lançamento nenhum, é só uma confirmação de que vai tudo se manter igual. <música>